Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Hoje, um dois dedos de prosa, aqui no, nos postos do 7 Estamos aqui com o meu amigo Jonas, aí, vereador, quase foi ver Jesus recentemente. E hoje, aqui conosco, se bate-papo, conversar com ele. Primeira entrevista, depois do seguinte, Jonas. Douglas, boa tarde, boa tarde, boa, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem, quem é telespectador do Rio Mafra Mix, né? Douglas, sabe que para mim sempre é uma honra te receber e agora sendo recebido por você aqui nesse tão tão aconchegante espaço dos postos M7, né? E como você falou, primeira entrevista depois do acidente, né? Eu me sinto me sinto vencedor porque o que aconteceu comigo foi algo de, de terrível realmente, né? E tenho certeza que estou aqui hoje pela graça divina e pelas orações dos amigos, dos conhecidos, e das pessoas que se compadeceram da minha situação E que ajudaram na, na minha recuperação Sendo sendo apoiadores, assim tanto tanto orando quanto da minha família Nesses, nesses 20 e tantos dias que nós tivemos aí Sendo hóspede do, do Hospital de Mafra né? Ô Jonas, é, vamos falar um pouquinho, título um pouquinho Mas acho que eu queria, não poderia furtar de perguntar para você que é, Você está vendo essa eleição nacional aqui no Estado Um amigo seu Senador Jorginho Melo eleito, governador de Santa Catarina, assume o dia primeiro. Que leitura você faz desse cenário político hoje, nível nacional e olhando para lá? Olha, vamos, eu vou fazer ao contrário a tua pergunta, né? Douglas começado e traz para frente, né? Eu vejo que o cenário uma frente fica muito propício, né? Nós ter um, ter, termos um governador alinhado com os pensamentos partidários nossos, né? é muito importante na captação de recursos, de verbas, de todas as questões que Mafra é tão carente. Né? Mafra é um, apesar de, de, de uma cidade muito boa para se viver, ainda somos, somos carentes em vários aspectos. E eu vejo com muito bons olhos. Tenho certeza, falei esses dias na Câmara de Vereadores, vou re, replicar aqui, que nós estamos prontos para trabalhar pelo município de Mafra. Chega da antiga política, Douglas, de que um prefeito era de um partido, logo os partidários, da, da, ao contrário, trabalhavam para inviabilizar a verba, verbas tentando fazer escada para uma próxima eleição. Eu acho que esse, a população já não, não suporta mais esse tipo de, de comportamento e nós teremos outra abordagem, com certeza. Respeitando a executiva municipal do, do Partido Liberal aqui no município e, e o Jorginho Melo é nosso amigo e nós somos PL antes mesmo de qualquer outra coisa. Né? No cenário nacional eu vejo com preocupação essa apreensão que se criou em torno da população de que o que acontecerá, todo dia é, um, é uma expectativa, todo dia é uma indecisão, manifestações democráticas estão acontecendo, eu acho que o povo está se manifestando e eu sou, até pelas minhas condições físicas, Douglas, Sou um espectador, sou um bom espectador. Não, não tenho dúvida que não tenho ninguém dúvida do meu alinhamento político, né? até pelo meu partido, o PL, né? que é o partido do presidente, que é o partido do governador eleito, que é o partido do senador Jorge Seif, né? e é o partido dos nossos 11 deputados estaduais, seis deputados federais. Né? É, mas eu aguardo com, com a mesma angústia que a população, que não está envolvida diretamente da política, aguarda essa definição para que o Brasil é, saia dessa insegurança e nós possamos voltar ao trabalho, a pleno emprego, a agricultura na nossa região é muito forte, então nós precisamos de segurança para poder trabalhar e o povo para empreender e nós para fazer as delimitações políticas que o município necessita. Senhor você é o nome do PL para a em 2024? Como que você vê isso? Eu vejo, eu vejo da seguinte forma, Douglas. O PL hoje possui grandes quadros, né? Grandes quadros, eu acho que, que nós podemos sim, de repente, num entendimento maior, que seja para viabilizar uma candidatura, que seja para ganhar uma eleição, com uma proposta, não por uma aventura, né? porque nós vemos em Mafra, são aventureiros prometendo o mundo e o fundo e não realizando depois das eleições, né? e deixam as coisas acontecer nos últimos anos para prometer para mais quatro anos para fazer. Mas, não entrando nesse assunto, Douglas, eu acho que o PL tem grandes quadros. Nós temos o vereador, o ex-vereador Edenilson, que é o presidente da sigla, já foi candidato, nós temos o Márcio Cardoso, que foi candidato nosso a deputado, é, e outros nomes que possam vir a somar dentro do partido. Eu, com certeza, né, digo que voltei revigorado, tinha um pensamento de sair da política, hoje não, hoje tenho um pensamento de cair de cabeça dentro da política. Vejo que tenho condições de colocar o meu nome por, pela capacidade administrativa que acumulamos nos últimos anos e a guerra não ficou para os covardes. Né? Então, se nós queremos fazer diferente, nós temos que ter uma, uma proposta, um projeto e colocar o jugo da população e ela que vai dizer se sim ou se não, se é o melhor projeto ou não, e restará é, vencedor. Eu acho que é cedo ainda para se falar, nós temos muita coisa para acontecer, mas eu vejo que nós não podemos é, fugir da luta. O soldado que morre sem lutar, morre em vão. Jonas, eu vi nas últimas sessões que você foi um, descer uma crítica ferrenha ao administrador, à pós-administração, essa, essa crítica, ela, essa oposição que você está fazendo ali. É, já foi para o lado pessoal. Eu tenho certeza que sim, Douglas. Eu, em, embora tenha tento manter manter equidistante do lado pessoal, né? Mas são situações do dia a dia, Douglas, que puxam a indignação. Eu, e o prefeito ficou ofendido, mas também não teve a capacidade de rebater, é, fiquei indignado pessoalmente. E se, e se sim, sim, né? Se é para o lado pessoal, sim. Quando contrata Fiat, Mobi, que sem prejuízo a ser um bom carro para transportar é, passageiros doentes para os mais diversos cantos do município e compra para si mesmo um Jeep Compass, eu acho que não está certo. Eu acho que isso é criancice. Eu acho que isso aí o povo não. Quer, quer comprar um carro de luxo, Douglas? Vai lá, faz a sua economia, né? faz uma caderneta de poupança, faz um financiamento, compra. Agora, quer andar de carro de luxo, compra com o próprio bolso. Não faz a população viajar doente de Fiat Mobi e ele próprio, como se fosse um deus intocado, viajar de Fiat Compass. Toda a eleição, Douglas, nós temos aquela tônica, eu vou repetir o que eu falei na Câmara de Vereadores, que os prefeitos vendem carro de luxo e compram ambulâncias. Nós hoje, Mafra, tristemente dizer, temos uma ambulância para fazer a remoção de pacientes nos mais diversos estados de saúde é, e, não, e, temos ambulância, e temos carro de luxo. Então, isso, isso é uma indignação pessoal. Se é nesse ponto do pessoal, virou pessoal. Pelo menos nessa indignação. E tantas outras, Douglas. Eu, quando vinha do interior acidentado, me lembro de uma uma das coisas que pedi para os bombeiros era não subir pela Avenida dero Ramos, por causa da quantidade de lombadas. né? Então, é birra não tirar as lombadas? Claro que é birra. Poderia ter sido o um projeto alterado. Então, se é, e é uma indignação, dos bombeiros, da polícia, da população de maneira geral, então se isso é pessoal, então a rixa foi para o lado pessoal mesmo. Agora, eu procuro manter distância mesmo porque eu acho que é, a, a, a briga pessoal não constrói nada, eu faço apontamentos de governo. Se se leva para o lado pessoal, daí não é uma, uma questão de capacidade minha e sim de quem fica ofendido, né? nós Vamos voltar um pouquinho no passado, o teu acidente, que quase vitimou você. Como é que foi esse acidente? O que, que você lembra, né, naqueles episódios ali, que a informação que a gente tinha é que você realmente estava na UTI e só Deus sabia o que, que ia acontecer da linha para frente. E você realmente, segundo os médicos, esteve muito à beira da, da, da morte. como O é, que, que você lembra? Como é que foi esse acidente? E aí, como é que foi essa recuperação? Então veja, Douglas, eu... Eu, funcionário efetivo do município, né? tive que pedir afastamento por conta de perseguição política, inclusive ganhei em primeira e em segunda instância um mandato de segurança contra a secretária de educação, que pratica uma verdadeira deseducação quando trata com os funcionários, não é só comigo, eu procurei a justiça e procurei meus direitos e ganhei, mas para evitar mal maior preferia me afastar. Fui trabalhar para um amigo meu, fazendo um serviço de reto escavadeira. E a reta escavadeira deu um problema, e por quê? porque também não ia ficar ocioso, né? Bem no recesso parlamentar isso aconteceu, para deixar bem explicado, né? É, e eu fui fazer uma manutenção na máquina, isso era perto das sete da manhã, Douglas. E aconteceu que a máquina me imprensou na parte abdominal aqui, me, me quebrando as costelas e perfurando, tive que fazer a retirada de alguns órgãos, né? e quando a máquina me impressou, Douglas eu a primeira a primeira a primeira coisa que eu pensei em fazer foi procurar socorro num ato de desespero de puro desespero né que todo mundo que fala que não tem medo de nada quando chegar perto da morte vai ter certeza tenho certeza que não vai querer morrer e daí onde eu comecei a, a o martírio Douglas porque eu demorei da hora do acidente, eu demorei quatro horas para chegar no Hospital São Santo de Paulo. Eu rastejei por 60 metros num, num tempo de aproximadamente três horas, puxando o corpo com as forças que tinha, com os braços empurrando com a cabeça, puxando o capim com a boca e, e consegui chegar no meu carro, andei cerca de mais 400, 500 metros, não, não, não tenho certeza da distância, mas pode até ser maior essa distância. E procurei uma casa, a casa do seu Reginaldo Vieira, gritei muito, ele me socorreu. No primeiro momento, queria me trazer com o carro próprio, com a caminhonete dele. E eu, consciente, né, pedi que trouxesse, chamasse o Corpo de Bombeiros, outra instituição que é abençoada por Deus né, e está nas minhas orações. E me buscaram, me trouxeram. Eu cheguei na no pronto atendimento do Hospital São Vicente de Paula, consciente, conversando... Tive, tive ainda a lucidez de explicar tudo o que aconteceu, passei por procedimento de drenagem pulmonar na hora, fiz ressonância magnética depois e fui para a sala de cirurgia na quinta-feira, Douglas. Na quinta-feira fiz uma cirurgia grande, acho que durou seis, seis ou sete horas. Aí no domingo, fiz, no domingo fiz outra cirurgia que ali era o, o ponto crucial, né? Ali era o ponto crucial que chamaram a família para me ver, pra, né, porque todo mundo dava como, como perdido a batalha. Né? Eu, nesses dez dias, fiquei em coma. Confesso que tive muito sonho, tive muita... Mas não tenho consciência se foi no período do coma ou se foi depois. Não posso dizer isso, né? Com certeza. E daí nós ficamos mais oito dias na UTI, três dias no quarto do hospital. Fui muito bem tratado. É, perdi alguns órgãos, Douglas... Fiquei com cano no pescoço, nos braços, no pulmão, no estômago. É, foi, foi uma epopeia mesmo. Foi uma coisa... E aí que eu tive a consciência, Douglas, que nós temos um complexo de saúde maravilhoso em Mafra. A pessoa que consegue, consegue estar dentro do hospital de Mafra. Quando eu cheguei, eu, eu gritava desesperado para o médico me salve, me salve. E ele botou a mão na minha mão e disse nós vamos te salvar. E eu acreditei naquilo, Douglas. Eu acreditei naquilo e, e é uma coisa que... É só, é só um ser superior que consegue explicar isso daí, porque eu tenho certeza que foi a mão de Deus que me salvou, porque esperança, embora que os médicos muito dedicados, mas esperança eu acho que já, tinha, já tinham perdido pela gravidade do, do problema, né? Mas, como Deus é bom o tempo todo, Douglas, nós estamos aqui para poder contar essa história, né? Contar em primeira pessoa, porque contar em segunda pessoa, logo eu já não estaria aqui, né? Jonas, esse acidente mexeu na sua vida, no, em quem é o Jonas? Ah, mexeu, Jonas, mexeu, mexeu bastante, mexeu bastante porque, veja, eu uma pessoa, nunca tive, nunca tive preguiça de nada, né, uma pessoa que saía sempre às sete da manhã de casa, voltava, altas, altas horas da noite, sempre correndo, sempre atendendo um amigo, ou, ou, ou alguma outra questão, e eu pude fazer uma reflexão de que, nem tudo vale a pena porque existem pessoas que não vale a pena você é, se desgastar por elas. né Eu tive uma experiência muito ruim, Douglas, posso confessar para os telespectadores, né? De pessoas maldosas, de, de derrotados, de pessoas que não somam em nada para a vida de ninguém, que chegaram a dizer que eu teria forçado um acidente por questões políticas, para ficar conhecido. Sei lá o que, que passa na cabeça de, um, de uma pessoa doente dessas, né? Então, hoje, muita discussão, eu tiro o pé, eu não, eu não acelero, porque eu sei que tem coisas que não vale a pena. É, eu tenho um netinho de sete meses agora, então eu fico olhando para aquela criança e fico pensando, né? eu vou me estressar aqui, eu não vou aproveitar o, o momento que eu tô com ele, isso aqui não vai levar a nada. Nesse sentido, mudou. E eu também, Douglas, antes de me acidentar, eu queria terminar o mandato de vereador e... E saí da política, fiz a minha contribuição, eu me elegi pregando a renovação. Então não poderia eu ser candidato de novo. Isso era por óbvio, né? Mas hoje tenho certeza que, que não. Que tirando as pessoas ruins que não merecem é, é, nenhuma, nenhum apoio da gente, 99,9% das pessoas desse município merecem a atenção das pessoas e nós temos que trabalhar por elas. Então... Estamos de cabeça na política, você rememorando a pergunta que você me fez e isso que me faz me faz estar pronto para botar o meu nome em qualquer discussão, em qualquer eleição, em qualquer convenção político-partidária para tentar ajudar esse município. Fernando, na última vez que a gente conversou lá no nosso estúdio, você fez uma avaliação muito negativa dos teus pares. Essa avaliação continua? Em grande parte, Douglas. Em grande parte. Porque... Não sei se por acaso do destino, né? É, nós vemos aí até o desenho do Congresso Nacional e notícias outras aí de toda a forma, dizendo de acordos, de acordos, de acordos. Mas os acordos são vigentes, né? Eu digo que tem vereadores, me reservo ao direito de não declinar nomes, né? Mas tem vereadores que votam no Cabresto, Douglas. votam como o prefeito manda e um vereador eleito para fiscalizar só ir até a câmara de vereadores para elogiar um prefeito eu acho que o sistema está corrompido né então não vejo que está cumprindo o seu papel mas isso também tenho certeza a urna a eleição passada foi foi muito pesada com vereadores que tiveram essa abordagem e tenho certeza que a população tendo as ferramentas à mão como tem hoje né dos veículos de comunicação como o teu WhatsApp, Facebook, Instagram, hoje tem plena condição de ver quem são os vendidos e quem está lá, embora perdendo quase todas as votações, que é o meu caso. E eu já não fico triste em perder votação, porque votando pelo certo, eu pelo menos durmo com a consciência tranquila. né? Mas a população vai ver quem teve lá para benefício próprio e quem teve lá em benefício da população, mesmo sendo um perdedor nas votações, como nós somos hoje um grupo de vereadores que perde nas votações, porque o prefeito tem os outros vereadores, ou no seu bolso, ou no seu cabresto. Eu acho engraçado, Jonas, aproveitando até uma crítica aos vereadores, que com certeza estão assistindo, que até recentemente, o frase era um grande jornal, aí a gente publicou as diárias, que é uma vergonha, o cara se elege, dizendo que vai mudar o município, que vai fazer coisa boa, daqui a pouco ele começa a fazer viagem, com dinheiro do povo, para aprender a ser vereador. Acho que tinha que ser isso antes. O cara vai lá, faz o um curso antes, agora eu estou pronto, eu vou me candidatar. Enfim, cada um peso um bem. Mas daqui a pouco passa, vir a cara para gente, é uma coisa feia, uma coisa dessa. Agora, falando... Mas eu quero replicar a tua fala, Douglas. Eu propus, inclusive, falta de entregar, né, uma moção de aplauso ao Rio Mafra Mix, da minha autoria, aprovada pela Câmara de Vereadores. Acho que um pouco antes da matéria das, das ah, diárias, é né? Tenho certeza que hoje teríamos, talvez teríamos a resistência, né? Mas a resistência a uma pessoa como você, Douglas, ou a uma pessoa, ou a pessoa do Rio Mafra Mix, ou a empresa Rio Mafra Mix, é resistir a, ao jornalismo que foi, que teve, só para quem não conhece história, fica de mal com o jornal. Os jornais, ao longo do tempo, tiveram um papel preponderante na construção da democracia que hoje tantos clamam, né? Então, Imbuído de um cargo eletivo, se fez uso da democracia para chegar lá. E ser contra o jornal é logo estar é tá dizendo não para a democracia. Né? É só o meu pensamento. É, e lembrando que a gente só divulga dados públicos, não inventa. Né? O senhor, o, você divulgou as minhas diárias. E eu não vejo problema nenhum porque tenho plena consciência de que gastei dinheiro do povo indo buscar dinheiro para o povo. Agora, cada um tem que fazer essa reflexão. Se foi e o que foi fazer chegando no final de ano, é um momento que a gente para para refletir, para pensar, avaliar. Né? O que, que você está planejando para 2023? Como que você está imaginando esse novo ano? O que, que tem aí de novidade para a gente? Ah, Douglas, eu projeto o ano 2023 da seguinte maneira. Nós é, seremos, seremos fregueses do, do, da grande Florianópolis, da Alesc, do governo do Estado, é, toda semana eu quero estar em Florianópolis, não pelo menos cada duas semanas uma vez, indo atrás de recursos e, e caminhos, portas, abrir portas para para o município de Mafra, logo que temos o governador do nosso lado. né? Então, é, é, eu vejo o ano de 2023 como um ano de muita construção política, um ano de que nós temos que... Temos tudo para estar alinhado com o governo do Estado. Digo de novo, que eu falei na Câmara de Vereadores, Desde que não haja molecagem, desde que não haja pessoas tentando, tentando mudar o um cenário político, né? reverter o cenário político, né? é, nós vamos buscar recursos e usar o mandato de vereador, usar das diárias de vereador, é, Douglas, usar da, do, dos mecanismos que temos no legislativo para viabilizar recursos para o município de Mafra. Digo de novo, município que é tão bom de ver, o município que me acolheu, fez o vereador mais votado, mas que ainda é carente de tantas carente de, de várias situações em tantas áreas sensíveis na nossa população. Então, eu digo que o ano de 2023 tem tudo para ser um, um ano de construção e 2024 tem tem tudo para ser um ano de vitórias. Jonas, alguma coisa que não tem te perguntado se queira falar nesse contato? Não, Douglas, eu só quero aproveitar o espaço para agradecer a toda a população que, de maneira geral, dobrou os, os joelhos para pedir orações, orações para esse vereador. Eu nunca serei capaz de pagar, não tenho, não tenho como agradecer toda a população, que as mensagens, Douglas, foram muitas mensagens, foram, descobriram o WhatsApp da minha esposa, mandavam mensagem para ela, mensagens sinceras, de carinho. Eu sou uma pessoa que só tem a agradecer. Eu sou, eu sou nada mais do que instrumento da vontade do povo que me elegeu, grato pelo município, mais uma vez eu vou falar, grato pelo município de Mafra, ter me tornado esse arremedo de político que sou hoje, e, e com a ressalva de ter sido o vereador mais, mais votado, que só me envaidece, nós vamos fazer de tudo, cada dia a mais, para que tenha um orgulho de nós. Pode ter certeza disso. Jornal, muito obrigado. Esse bate-papo contigo aí, para você que nos acompanhou também. Vamos tomar um cafezinho aqui, comer meu um pão de queijo, aqui do Poço 2007 7 em frente da Universidade Contestado lugar que eu sempre venho tomar um café aqui. Jonas, sucesso para você, um feliz 2023, um feliz. Estamos né, um, chegando já no final do, do ano. Desejar a você e a sua família todas as sortes possíveis. E vamos continuar cobrando na cola dos vereadores que, que queremos um município melhor para nós, para os nossos filhos, para a nossa descendência. Muito obrigado. Obrigado a você, Doutor, Obrigado. Fico por aqui, mas volto a qualquer momento com muito mais informação. Tem uma mim. Aqui você bem informado, você é.